Antes de eu ir para o retiro, eu era uma pessoa infeliz, me sentia deprimida, não gostava de ficar, gostava de ficar no meio de pessoas, interagir. Meu lar estava destruído, minha vida sentimental, área financeira. E quando eu fui ao retiro pela primeira vez, eu senti o mover de Deus tremendo naquele lugar. Deus transformou, Deus curou, Deus libertou a minha vida. E hoje eu sou uma Bruna renovada, cheia do Espírito Santo. Hoje eu sou uma pessoa feliz, tive meus sonhos e projetos restaurados. E eu te faço um convite para você ir ao retiro. Mas vai de coração aberto, que Deus vai te libertar, vai te curar, vai te sarar em todas as áreas da sua vida. Será no dia 6, 7 e 8 de outubro, retiro de vida vitoriosa fogo, poder e glória não percam, essa é a última oportunidade do ano